Fala, player! Beleza, Will? Aqui você está no canal City Games e hoje a gente vai para o sexto episódio de Spider-Man Miles Morales. Beleza? Lembrando que eu estou jogando no PlayStation 5, no modo desempenho, a gente está aqui com 29% de jogo. E uh, o nível de dificuldade é no espetacular, o mais difícil, beleza? Então vamos lá para a gameplay. Beleza, eu vou ver se a Finn escondeu no uniforme no dia Theater. Beleza, a gente... Vamos ver aqui, já tem, já tem aqui ó, a missão prontinha. Vamos soltando as teias lindamente deliciosas, fazendo as manobritas. Essas manobras aqui são muito top, velho. Opa, opa, o aplicativo. Não, esse podcast. Underground no underground Plaza, física ou emocionalmente, por favor procure ajuda, tem uma lista de opções no meu blog, mudando de assunto, eu estou organizando um dossiê sobre o underground, preciso da ajuda de vocês, se tiverem alguma informação, mandem para a gente expor um grupo, e aí galera, Da licença, cheguemos, cheguemos, cheguemos, ah, os caras da, da underground, Tá dominado? Ah, dominada. Vão ter que melhorar uh. Barreira eletrificada Nada amigável Seu traje diz que foram 300 quilojoules Como você disse, só oh, ai? Vantagens da bioeletricidade, eu acho O fornecimento de energia não é só local Ah, tá ali, ó Algum sinal da fonte de energia? Vários. Esses cabos devem levar até lá. Barreira elétrica é outro nível. Devem ter ficado com medo depois que invadiram a torre física. Quem fez isso? Tem um maluco aqui já. Já vamos dar um fim nele. Não. Bom, eu não quero arregaçar. A gente dava cabo facinho de ladrões. Eu ouvi alguma coisa. Seguro. Vem pra cima. Okay, já. Okay. Vamos arregaçar já então. um lugar novo. Tem algum fantasma aqui? Beleza. O cara tá lá no tu prédio, é isso mesmo? Pega aí, pronto. Agora tenho que drenar o gerador. Beleza. Mano, essas acrobacias dele tá muito top. Beleza, treinei, legal. Agora os outros. Não, para cá, né, querido? Ah, já vi, eles estão ali. Bom, esse aqui tem mais uma galerinha. Beleza, seguro. Vai deixar a marca. Ah, cara, tem um monte de cara aqui nesse. Puxa. Aquele cara ali, até então dá para pegar. Pegar assim. Acho que já foram. Só tem aqueles dois lá. Não tem três aqui. Dá pra fazer o seguinte: que barulho foi esse? Gente, o expandimento aqui! A de achateia! Me ajudem! Alguém, okay, vem aqui! O que? O que foi isso? Vocês estão pegando! parece, covarde! baixo! Sude, é que é caro? Não pegou. Não, não vai embora não. Volta tá aqui. Tome cascudo. Tem mais alguém? Não, já era. Top. Acho que só tem mais um agora. Cadê o outro? O posto tá ali, ó. Se tivesse que se lascou, alguma bagunça. Já foi sniperzinho. Agora respeitam a, então, então, a gente. Mas o Spider-Man e a Roxxon estão contra a gente. Não queria ser o que a gente pegava. A gente tá ah, ah, ah, ah, ah, ah. ah. ah. ah. Hora da siesta. Deixa eu ver onde tem mais algum. Ninguém seja a gente agora. Você tá com medo. Do Spider-Man ou da Roxy? Dos dois. A gente parou em nada antes mesmo de ir à lateral. Isso é pra. Pior que aqui não vai ter jeito, não. Vou ter que dar um. Por que não? Ela sabe melhor Atenção, que um. O Spider-Man tá na área! Me ajuda! Atenção! Ele tá mexendo com a gente? Não de Acabou. Beleza. Mais um. Não, cara, o cara não me viu. Que sorte. Cem por cento, deve ter mais um, mais um. Não tem mais, não pô. Tá lá em cima. Morrer na parede, três novecentos. Caraca, meu, vacilei. Vamos ver se a gente consegue enganar os caras. Um cara lá em cima. Caraca, um hit. Quer dizer, eu acho que foi um hit, né? Caraca, velho. Uma luta para sobreviver agora é melhor. É, agora respeita, deixa eu salvar. Os a... Então, contra a gente, não sei se a gente vai aguentar. Não a gente consegue. A nunca supera. Beleza, tem mais uma galerinha ali? Não, não são. Pegadinha do malandro. Que é o. Que é o duro. Beleza. Cara, eu morri de besteira ali. Eu de peço. besteira. A barreira tá sem energia. E vai ser detonada. Vamos infiltrar agora. Pode ficar para você. Ah, eles. Estou pendurando ali. Boa! Caraca, arregaçou tudo. Agora tá bloqueado. Opa! Talvez tenha uma escada. Ou um elevador. Eu tava pensando. Se você contar para Finn, que é o Spider-Man. Aham, uh -huh. tipo... Ô, oh, Finn, eu não só menti para entrar no seu grupo, mas eu também sou o cara que tô tentando te deter. Tá, tá bom. A gente melhora essa fala aí. É. Beleza. é uma boa não tem ninguém aqui? Vamos acessar. Tô achando que meu equipamento de jogo não é nada. É. Afenta com Covid de super vilã completo aqui. Tá vendo esse treco tipo um container blindado? Nem um pouco suspeito. Será que o uniforme tá aí dentro? Tô achando que sim. Opa. O tem uns cabos saindo dele. Será que. Tem algumas coisas aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui. Na mesa. Do Rick. O Krieger não entende bem o uniforme para fazer mais, mas a Fim entende. Ela descobriu como é a reatividade dele. Ah! Um já foi. Tenho que ligar os outros. Por que você acha que eu devia contar para Finn que eu sou o Spider? Você não acha que ela ia reagir mal? Vamos fazer uma lista de prós e contras. <risos> Pro, ela é sua melhor amiga. Fora yeah. eu. Contra, ela é a Tinkerer. Pro, falar com ela é mais fácil que tentar enganar ela. Contra, o outro Spider-Man disse pra eu não revelar minha identidade pra ninguém. Você revelou pra mim. Se ela souber que tá lutando contra você, talvez ela repense esse lance de Tinkerer. Pode ser que você tenha errado. anos de fundo saíram, mas ainda tenho que conectar o gerador. Até ah, uma em cima. O gesso tá um lixo. gesso. O gesso. gesso. A fim tá fazendo armas para me enfrentar. Eu acho que ela mandou o underground ficar de olho. Beleza, foram dois. Espero que seja uma boa ideia. Pode dar errado. Disse o cara a 30 quadras daqui. E agora? Acha as fontes de energia e conecte-as ao container geral. Cadê as fontes de energia? Tenho que conectar esse. A esse. Talvez dê para usar o um ponto de retransmissão para fazer uma ligação em cascata. Ah. Tem esse. Esse ali. Opa, não foi? Ué. Ninguém aqui. Vou xeretar um pouco. Deixa eu ver onde que eu conecto esse aqui, galera. Esse aqui deveria ser aqui, ó. Ah, foi. Falta um. Não? Esse aqui eu vou conectar onde? Seguro para melhorar a pressão para, para não ter de ligação. Ok. Agora, esse aqui eu vou conectar onde? A Vin está fazendo uma máscara nova? Um escudo? Quando eu dou um jeito de enfrentar as armas do underground, ela vai lá e faz uma coisa nova. Beleza seu cabo dele onde está? Qual que é o outro cabo que está faltando? Enquanto segura o botão de mira, dispara mateia. Isso eu já entendi, querido. Só preciso ver onde que está o outro. Isso aqui está ligado? Os cabos são importantes. Acho que vou seguir eles. O cabo dele sai daqui. Vem até. Até aqui. Não, não é aqui. Alimentando os geradores, posso ligar o troço da fim está aqui em cima, cara, eu não estou achando o cabo, velho. Estou cego? Um tá ligado dois. Esse aqui. Então, eu tenho que ligar aqui. Naquele ali, beleza. Isso só Caraca! O bagaço vai estourar aqui, beleza. Chamando Finn. Ela vai chegar aí, velho. A Finn tá enchendo no forma de energia, deixando ele instável, igual meu Venom fez. E a ponte explodiu. Então. o quê? Ela quer mandar o teatro pelos ares? Ai, o teatro não. O Rockson Plaza. Como é que é? Isso. Como ela... Não tá aberto ainda. Então, ninguém seria ferido. Não posso deixar ela fazer isso. Hum, chegou alguém aí. Vou tirar o uniforme daqui. Vai! Vai! Troca, troca, troca! Espalhe! ele tá por aqui. Preciso pegar um o uniforme, depois de dar um jeito no exército luminoso dela. Oh, só uma coisa. E se a Finn tiver razão? E esse for o melhor jeito de derrotar o Roxon? A Finn não vai só atirar uma pedra na janela. Ela quer explodir um prédio no meu quarteirão. Ah! Ah! Se o plano dela der errado, vai ter gente ferida. E eu não posso deixar ela fazer isso. Tem razão. Vamos tirar um uniforme daqui. Não pensa que eu esqueci que você quebrou minha órbita ocular ano passado. <risos> A, ga a galera que tava no outro, na outra gangue então nessa gangue também, né? Que era aquela gangue do bafo do diabo. O que foi isso? Pessoal, achei ideias! Só pode ser um Spider-Man! Caraca, Ixi. Cara, pegou. Péssima ideia. Vai deventar atacando. Caraca, Vou colocar uns caras aqui pra. Caraca. não era para isso acontecer mas beleza Caraca, velho Cara, o, as armas desse, desses caras são pesadas, velho. Você não vai parar, meu. Cara, não Foi? Beleza. Ih, não. Foi não. Chegou os malucos aí. Caraca, velho. Cê tá doido? O fim não destrói. Boa, continua com ele. Cuidado, grandão, primeiro é o teu fim. Nossa. Beleza. Opa, tem mais gente ali. Está grudadinho aí. Beleza. É hora do no forte. Tá bom. Calma. Não. Me chegou a mina. Né? Chegou a gatinha... Cadê ela? Caramba! Tá. Como é que você vai deter ela? Primeiro, pegar ela. Segundo, é. Depois eu falo. Vai, vai, vai. Que tá hoje? Esse lado é meu e da roça? Caraca, a menina é rápida, velho. Nossa, velho. Então, a gente usa palavras. Então, você deixar de ser grudento. Ah, não tá cansado. Cara, persegui... Perseguição pesada aqui, vambora. Eu tô desviando de explosões. Preciso de um plano novo. Eu vou fazer o que você disse: contar a verdade pra ela? É, quando eu alcançar ela. Sem querer, eu tenho que te contar uma coisa. Para! Acha que eu sou idiota? Você vai querer ouvir isso, eu juro. Vai embora, Spider-Man! Caraca, mano, meu. medo do navio ali. Caraca, velho. Ah não, Nossa, velho. Não entendi, velho. Ah, já era para continuar aqui ó. Ela é muito rápida, velho Tá pior que o Rhino Caraca, velho Pula, né, cara? O problema é que ele solta a teia, né? Ele não pula ali Vamos ver Caraca, tomando um pau, hein, Spider. Nossa, me dá um bom um motivo para não te matar. Minha mãe ia ficar muito chateada. <risos> Podemos só... Vocês dois aí, Sumiu. E Batman. Putz, agora ferrou, né? Porque revelou e acabou não falando nada, né? Acho que ela quebrou uma costela minha. Troféu conquistado. E aí? Como foi com a fim? Foi ruim. Você tá na minha casa? É, eu tô em casa. Meus pais voltam. Level 11. Então, eu vim fazer faxina, mas eu posso voltar. Não, tudo bem. Te ligo depois. Caraca, vamos melhorar algumas habilidades aqui, galera. Isso aqui, pressione ao pousar o um inimigo durante o impulso Venom para executar um pulo Venom sem custo e arremessá-lo no ar. Ah, legal. Mas deixa eu ver isso aqui. Os inimigos atordoados por Venom são atirados contra. Tá. Segure para puxar armas e arremessá-lo com Venom. Elas explodirão causando atordoamento. Isso aqui é legal. E esse aqui... Se derrotar um inimigo com ataques veno, o golpe final não consome energia de camuflagem. Tá. É... Vou colocar esse aí. E aqui é qual o soco governo causa dano bônus ao ser usado enquanto camuflado. Ah, tá. Bom. É... Vou colocar esse aqui. Arremesso de impulso veno agora está disponível em lista de golpes. E agora? E agora, né, querido? Vacilou. Oi, Tio Aaron. Eu... Ah, preciso de um conselho. Sobre o que, exatamente? Sobre tudo. Você tá livre? Vou terminar o que eu tô fazendo. Já te ligo. Valeu, cara. Até daqui a pouco. Eu não sei onde a Finn tá. Muito menos no uniforme. Então acho que eu vou matar o tempo até o Tio Aaron ficar livre. Devizes para a esquerda, para acessar o, o amigão da vizinhança. Ah, ladrões, vamos fazer essa missãozinha aqui. Minha mercearia tá uma bagunça, preciso ajudá-lo. Não acho meus pombos. Como é esse aqui, ó. Parece que roubaram a mercearia do tel. Tomara que eu possa ajudar. Vamos lá na mercearia. É aquela mercearia lá do começo, né, do jogo. Que ele ia comprar o. Acho que era o creme de leite pra mãe dele. <risos> ah, que da hora. Um polinho Venom. É, tá sem Venom. Conforme você vai fazendo as habilidades aqui, ó. Ele vai enchendo o.. Pegar uma corona de, de trem. Quero pegar o trem, mas não vai adiantar. Chegamos. Cadê você? Tô aqui. Nossa. Eu tô aqui. Quê? Não você. Meu gato. Um nome Entrou um monte de babaca aqui e me roubaram. Acho que levaram o Spider-Man Spider real, que fogo. Droga. Você viu para onde foram? Ouvi eles dizendo que iam para a subestação de energia. É aqui perto. eu acho eles. E o seu gato? Claro, garoto. Como achar melhor? Beleza, né? Vamos lá recuperar o gatinho. Melhor eu ligar pro o quando chegar lá. Por que esses caras foram para uma central elétrica? É ali que eu entro. Hum. Vamos ver, vamos ver qual que é o... É. Genk, eu preciso de ajuda. Roubaram a mercearia do véu e foram para a central elétrica perto de lá. Estranho. Eu tô 100% atento, olhando sua transmissão ao vivo. Estão atirando nos transformadores? Tá. Quantos a gente tem que quebrar? Esses aí são só vagabundos mesmo. dia de sorte, foi mal. Não tava querendo ordens machão. Certeza que vai apagar o quadrilhão inteiro? Quase ah, certeza. Oh, se a gente apagar mais de um, vai atrasar bastante a polícia. Ah, nunca participei de um. Minha oh. vez. Ah. Entendeu uma lição! Já era. Toma essa! É. <risos> Dá um finalizar ele aqui. Pronto. A emissão dessa estação caiu para 64%. Tenta achar uma reserva. Tem muito boa a ideia dos sistemas reservas. Será bom esse lance de herói. Eu fico bem bacana, né? Esses poderes aí para ele, cara. Só tem uma dinâmica totalmente diferente pro jogo. Spider-Man. Espera aí, aí. O Spider-Man desceu pelo poço do elevador. Não. Eu Spider-Man. aí. Spider-Man. Espera. Caraca meu. Tem que ir atrás de gato. Acho que eu sei o que esses caras querem. Tem um banco nessa quadra. Sem energia, não tem segurança. Então se voltar a energia, vamos impedir um assalto a banco? Vamos parar o crime antes de acontecer. E tem nenhum lugar onde som Só com eles poderão parar. Tá bom, tá bom. Vamos focar. Você, é moleque! Cadê outro maluco? Toma. Não morreu? Acho que morreu, né? Ué? Toma essa! Vem aqui. Que bizarro. Deu bug. Parece que tem alguém pagando eles. Você sabe que. Que. Já era. Emissão zerada. Eu percebi. Tô checando as luzes de emergência. Beleza. Carrega as outras reservas e a energia volta. Demorou. Onde está a outra reserva? Acho que vai estar tá aqui. E o gatinho? Cadê o gatinho? Cadê o Spider-Man? Putz, cara. A gente precisa para zoar uma central elétrica. E aí, quem é o seu chefe? Eu conheço ele. Nossa! É sério! Quem planejou o assalto ao Ah, não tem? É seu! Show. Tudo bem, bola para frente. Tenho que achar o gerador principal e torcer para ter conserto. Esses caras não param de falar do jogo. Até essas missõezinhas secundárias são bacanas, né? No jogo. Que Perguntar não ofende. O desjuntor principal. Eu tenho que derrotar esses caras e descobrir como arrumar isso. apertei o botão errado. Eu vou partir pra cima. Pra ganhar. <risos> Caramba, ele já é. Foi você que vim. Cara, ele tá muito forte, velho. Vou conferir o disjuntor. Onde que é? Tá esqueminha de ligar aqui. As... Os esquemas acho que é isso. Foi? A conexão tá boa. E se passa Ah, um grandão. Ah, <risos> com o gatinho. Tá tudo bem. Spider-Man? Tadinho do gato. Então você pode tesourar o papo dos outros. Me conta quem planejou uma o ao banco me dá o gato e o seu gato morou Não! Não deixe ele sair daqui! Cuidado! Ele tá voando! Vamos lá, gente! Quem é o chefe? Eu vou descobrir uma hora ou outra! Você acha que assusta a gente? Ele é dez vezes pior! Peguem ele! Como assim seu chefe é pior? Quase sem think. Caraca, velho. Vamos ver como Caraca, velho. <risos> Caramba, só tem mais um. Ele tá no ar. Cê tá bom e certo. Já era. Agora o disjuntor. Cadê o gatinho? É, tá aqui. O gatinho. Vamos <risos> bora, o uniforme dele já tá ficando acabadinho. já. E aí, mano? Energia restaurada, assalto evitado e Spider-Man gato salvo. Dia de sucesso. Vou postar no app SMAV sobre esses caras e o chefe deles. Talvez apareçam um pistas sobre com quem estamos lidando. Depois eu te chamo. Passei do lugar aqui. Top. Aí, Theo. tem uma surpresa pra você. É mesmo? Qual? Qual? Spider-Man ah, ah, ah, ah. Você teve uma aventura? Meu, ele é muito magrelo, né, velho? Oh, você quase matou o papai do coração Foi sim, foi ah, como foi ah, Bom trabalho, outro Spider-Man Obrigado uhum. De nada spider tá seguro em casa. Valeu, outro SM. Beleza, concluída. E aí, alguma pista sobre o chefe dos ladrões de gato? Eu tô investigando umas tretas que podem estar tá relacionadas. Roubos na área comercial do Harlem e algo que rolou no Festa Norte. Eu posto no aplicativo quando eu souber mais. Legal, valeu, mano. Beleza, valeu, mano. Player, espero que vocês tenham curtido aí. A gameplay tá bem bacana. Me encontra nas docas em Hell's Kitchen. Vem indo pra lá. Vou terminando o vídeo por aqui para não ficar tão longo também. Aí já deu 40 e quase 50 minutos. 40 minutos de, de gameplay. No próximo episódio a gente vai encontrar o tio do Miles aqui. E o jogo tá bem bacana, cara. Bem bacana mesmo. Vou ficando por aqui. Se você é novo, né? Não, se, se você é novo aqui no canal, não, não se esqueça de se inscrever. Ative o sininho, dê o like aí. Compartilhe o vídeo, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu e fui!